Fala jogador, tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto interessante que saiu aí na semana passada e que muita gente falou a respeito, que é sobre a dona EA querer mais crédito pelos estúdios que ela compra. Então, a galera fez vários vídeos lá a respeito disso, a maioria zoando, né? Mas eu queria trazer um conteúdo um pouco mais elaborado sobre esse assunto. Não elaborado, né? Tô falando aqui da minha cabeça, mas eu pensei bastante... É, nesse final de semana sobre tudo isso, né? E assim, tentei fazer um paralelo de como que está o mercado, de, daquilo que está acontecendo, por que a empresa pensa assim. E hoje eu queria trazer um tema, um tema legal aqui para a gente discutir, que é a visão que as empresas têm a respeito de si mesmas. Porque, veja bem, a gente vive num mundo onde as pessoas têm versões delas mesmas Bem diferente daquilo que é a realidade, né? Então, se você pegar lá um cidadão que. Cidadão comum, mediano e tal. Se você for lá no Instagram dele, vai parecer que esse cara é outra pessoa. Na maioria das vezes, né? Não tô, mas eu vou generalizar mesmo. Porque assim é o modo operante aí da, da maioria da população, né? Então. A vida hoje. Ela tá toda pautada nisso, né? Nas aparências e tudo mais. E aí, e aí? Para mim, eu pensei bastante e eu cheguei à conclusão de que a EA é essa pessoa. Ela tem um padrão, tem um perfil e ela se vê com um perfil muito maior do que ela realmente é. Né? Por isso ela pediu crédito lá pela compra dos estudos, pedindo mais crédito. Mas eu queria conversar um pouco sobre como que a gente é, tem culpa no cartório a respeito disso. Quando você vê lá esse cidadão, por exemplo, que... Tem um perfil lá todo diferente da vida dele, e você conhece um pouco ele, você sabe, né? Que pô, esse cara não, não, não tem dinheiro para isso, esse cara não tem dinheiro para aquilo, mas o que, que você vai lá, cara, e faz? Você vai lá e dá uma curtida na foto, você vai lá e dá um, aquele comentário. Opa, bom demais, né? Então você está incentivando essa pessoa a manter esse, esse perfil, né? É de, de ela pensar que ela tá um degrau acima do que ela realmente está com a EA eu sinto que a gente faz a mesma coisa eu fui lá dar uma pesquisada ali e eu vi a quantidade de jogo ruim que as pessoas exaltam mano é surreal então eu fui pesquisar ali por exemplo eu coloquei lá um jogo bom da EA. a gente a gente tem que falar aqui que ela é ruim quando ela é ruim mas quando ela é boa a gente tem que exaltar então a EA lançou lá o, o Star Wars Jedi Fallen Order e você pesquisa ali no YouTube, no Twitter sobre esse assunto tem ali uma meia dúzia que fala sobre o jogo mas é muito pouco em contrapartida se você colocar a FIFA, Apex Legends, esse trem que aí fica lançando aí mano é tanta coisa é tanto vídeo é tanta coisa então a gente está exaltando a mediocridade se você é a pessoa que joga ali Apex Legend, fica jogando esse joguinho online daí. Cara, pelo amor de Deus, mano, até hoje, velho, quando é que você vai parar? Sério, porque você tá jogando o seu tempo fora? Um jogo online é legal. É legal. Mas pra que, que serve um jogo online? Ele serve única e exclusivamente pra você se divertir ali com, a, com seus amigos, velho. Pra que, que você vai jogar um jogo online que você não conhece ninguém onde está ali o servidor? Pra que, que você vai fazer isso? Você só vai se estressar, você vai entrar ali, a galera vai ficar xingando. Você sabe que é assim. Então, é, não fique jogando merda, entendeu? Pare com isso. Vai jogar um jogo interessante. E aí eu fiquei pensando: quando é? Pra, quando a EA lança um jogo legal? Uma história cheia de conteúdo, interessantíssimo, baseado lá no Star Wars. A galera simplesmente nada, né? E aí, recentemente também, a EA lançou... A EA não, né? É, a EA falou, mas os portais aí de notícias falaram que o Mass Effect Legendary Edition foi uma grande surpresa para EA, porque ele deu aquele boom de novo nessa franquia. Porque Mass Effect também... É um jogo, é uma franquia que a EA tem, que é extremamente complexo. Aí você vai lá e joga no YouTube lá. Mass Effect. Cara, não tem vídeo nenhum praticamente. Enquanto a qualquer outro desse joguinho online aí que a EA faz, e outras empresas também. Lotado, abarrotado, servidor abarrotado de vídeo. Nego fazendo besteira o dia todo. E você tá aí. É, seguindo nesse mesmo rumo Mas pelo menos o cara ganha dinheiro né? Você aí fica aí sem fazer nada Vegetando nesse jogo de merda Então A, a EA Ela é justamente esse cara Porque você é, Aplaude toda vez que ela faz merda Então a EA tem lá A possibilidade dela fazer Um jogo bom Que vai, vai levar Uma parte dos recursos dela Vai gerar é tempo, vai precisar de muitas outras coisas técnicas relacionadas a a, a tudo, né? A computação em geral para realizar o jogo, para entregar o jogo e para ele chegar em você e aí você não joga. Ainda bem que o Star Wars Jedi Fallen Order tá lá no Xbox Game Pass e a galera jogou mais. Se não fosse isso, ninguém ia jogar essa merda. E é um jogo extremamente Bom, vindo por parte da EA Então você tem que... É o seguinte Quando a empresa lança um jogo bom Você vai lá, aplaude a empresa Quando a empresa lança um jogo merda Você vai lá E não aplaude a empresa O que, que todo mundo está fazendo? O contrário Cara, você entra no YouTube É só jogo ruim, cara Põe em altas lá Até hoje a galera tá jogando Minecraft Deus me livre, velho. até quando? Até quando? Até hoje a galera tá jogando Fortnite. Até quando? Para com isso, mano. Não existe motivo plausível pra você ficar jogando isso a vida toda. Vai, tem canal no YouTube, por exemplo. Tem um canal chamado... O meu canal de games. O cara, ele, O conteúdo do canal dele... Já tem um tempo isso. É baseado nos exclusivos da Sony, mais The Last of Us e God of War. Então o cara tem um canal que é totalmente voltado para esse para esse nicho que é o nicho do nicho. E o cara consegue extrair cada informação desses jogos, mano. Que é uma coisa de louco. Ele consegue ali Participar do enredo, fazer você participar do enredo, ver as conexões que tem dentro do jogo Sentimentos que os personagens têm porque são personagens muito bem trabalhados E a EA também fez isso lá no Star Wars Jedi Fallen Order é, O menino lá é um Jedi bem trabalhado, né, com seus medos, com suas dificuldades E ele vai subindo e vai ficando muito legal O Mass Effect, meu amigo, você pode criar 10 canais de Mass Effect aí e começa a fazer vídeo agora Que daqui 10 anos ainda vai ter conteúdo Mas Effect é um universo véio. É grande demais Mas Effect E tem potencial para ainda mais Mas então o que acontece É, é exatamente isso Aí aí se vê como A melhor empresa que tem Porque ela lança qualquer merda E você vai lá e joga Você vai lá e compra, você vai lá e faz tudo Então para ela tá tudo bem Fala assim, eu vou fazer um jogo aqui, esses trouxa vão tudo jogar Eu vou ganhar meu dinheiro Eu não preciso me esforçar Eu não preciso ficar me esforçando pra fazer um jogo que eu vou demorar 3 anos Vou gastar um puta de um dinheiro Vou gastar meu tempo pra chegar ali e não vender nada Essas empresas que ficam fazendo isso aí É, é tudo trouxa Eu não, eu vou lançar um jogo merda aqui, de qualquer jeito Um FPS, aliás FPS já podia ter sido proibido, né velho Deus me livre, todo dia sai um FPS diferente, Deus me livre, véio. para de jogar essa merda, pelo amor de Deus, então ela, ela fala justamente isso, eu vou lançar um jogo ruim, esses trouxa vão tudo jogar, eu vou ganhar dinheiro, pronto, não preciso fazer quase nada, só preciso manter minha empresinha aqui, tô, e aí eu, vou, aí eu vou ficar falando merda no Twitter, eu vou comprar um estúdio ali, falar que vocês têm que me aplaudir toda hora, é justamente isso, a EA infelizmente virou essa empresa E a culpa, mais uma vez, é nossa Totalmente nossa, né Então, você que ouve isso aqui Pô, fala com seu amigão aí, velho Se você faz isso, fica jogando isso aí Para de jogar esses jogos aí Aí você tem um amigão aí que só fica naquele Fortnite, Só fica jogando mais Mano, apresenta uns, uns games interessantes pra ele Vai lá no canal do Zangado lá, pesquisar sagas Vê lá as sagas, velho. Tem vários jogos antigos aí, velho, que é, é impressionante. É de tirar o fôlego. É, o, o jogo, o game, ele é a melhor mídia pra você contar uma história. É, série não, não faz igual o jogo faz. É, filme não faz igual o jogo faz. O videogame é a melhor mídia pra você contar uma história interessante. você vai participar dela de um jeito assim, que, cara, tem jogo... Que quando finaliza, meu amigo, você fica umas duas horas parado, besta. Totalmente besta, pensando naquilo e tentando refletir o que, que acabou de acontecer. Que você participou de, uma, de um enredo fantástico. Então eu queria deixar isso aí. Pensa um pouco, velho, no que, que você está jogando. Deus me livre, para de jogar esse trem. Pensa um pouco. Joga um jogo interessante. Baixa um jogo aí à toa aí, ó. Vai, vai no. No YouTube aí, coloquei 10 jogos impressionantes. Aí vê se dentro desses 10, você consegue jogar um. Joga esse jogo. Vê se é isso mesmo. Não é possível que só a gente... Que só algumas pessoas pensem assim. Pô, tem um jogo bom, bom até. Aí você vai lá e joga. O jogo é bom. Mas ele não dá visualização, ele não dá nada, tal. Aí ninguém fala dele. Aí tem um jogo merda. Todo mundo joga. Aí dá visualização, o pessoal fala dele. Não é possível que só... Um ou dois achou aquele jogo bom? Realmente bom. Entendeu? Então, faz essa força aí. Pesquisa um jogo diferente aí nessa semana. Baixa, tá? E, e joga. Aí depois você vem aqui e fala aqui nos comentários, beleza? Então, falou pra você, meu amigo. Um grande abraço. A gente se vê por aí. Até mais.